Apartamento Pontes apartamento Ática 21, e um. Até. Olá, bem. olá. Bem. Tiene reserva? Sim. Sí. Booking. Palo Alto tres personas, ¿sí? Sí. vale son los tres adultos? Sí, dos adultos y un niño de 15. Vale, el niño no necesitamos, solo los dos adultos. ¿Para meter el coche? Ahora les miro si tengo alguna plaza. ¿O de aquí? ¿Cómo? ¿De coche? ¿Métese a dónde? Sí, el garaje es bajo disponibilidad. Le miro ahora si tengo alguna plaza. okay es de las não sei porque não almoçar aqui. cheguei que, é que é seria antes? 25 centavos? 25 centavos? 25 Peugeot 308, normal, carro 308, vai. Peugeot 308, branco? A circular é é portuguesa? Os fallo. Portuguesa. Sí, que tengo plaza disponible. El garaje está aquí abajo. ¿Aquí? Aquí, justo aquí abajo. Saliendo a la derecha, hay un portón grande de color gris que sí. es la entrada y la salida. Aquí, y estoy... usted lo abre con este botón. ¿Vale? Cierto, vale. Y tiene que ocupar la plaza número 3. 3. Abriéndose el portón, hay una cuesta hacia abajo, gira a la derecha tres veces. Todas tienen el número en la pared, la suya es la 3, 3, 3 de y luego vale. el coche vuelve a salir otra vez por el mismo sitio. Y en este primer pasillo tiene una escalera que le trae a esa escalera que hay al fondo. Sí, vale. sí, sí. Vale. Espere vale. que le doy la tarjetita y luego sí ya no tiene que pasar por así. Vale. Las llaves del apartamento son tarjetitas magnéticas, con Sí, luz. sí, es sí, importante entiendo. no acercarlas al teléfono móvil, ¿vale? Sí, sí, sí. Este es el número de apartamento, en sí. la segunda planta, el garaje 3, sí. la tarjetita para abrir el apartamento y para abrir esta puerta de fuera de noche, que sí, estamos sí. aquí, y en este papelito la clave para conectarse a la wifi, wifi. Sí, sí. y un teléfono móvil en el que estamos de noche cuando nos vamos, nos vamos a las 11 y media de la noche. Ok, ¿no? vale. Listo. Ok, gracias. gracias. Duzentos e onze. elevador. Ou duzentos Vai ser isto. Duzentos e onze. Cem. Será que não tem elevador aqui? 29. 211. Vamos ver se achamos aqui o 211. 211 tem que ser no piso 2. 211 estamos aqui. 211 daqui com 211. tem aqui 211 e capaz aqui 211 já ver agora 211 para aquele lado 209, 208, 214, 211 é este malandro vamos, vamos aqui para o 211 o nosso cartão vamos ter aqui Já está, já abriu, uhum. as luzes, ó, oh, já temos luz, já temos luz, vamos ir a casa de banho, já vamos ver, vamos ver aqui a sala, onde é que saia aqui as luzes, já está aqui as luzes, isto é. aqui, não sei o que é que é, já aqui as coisas, eu não perdi isto aqui, pronto. Então temos aqui, vamos ver a paisagem que vimos lá fora Já voltamos aqui ao quarto para primeiro ver o que é que vimos lá fora Agora, Isto é o que temos aqui, a Avenida Barro Principal a nossa vista, está é 211 E nós paramos a garagem é para ali, acho eu A cara parada ali à frente carro da está parada naquela esquina E temos aqui, nós temos A nossa paisagem, conseguimos ver lá o mar lá ao fundo, para o ver Agora vamos lá ver o que é que temos aqui mais, Vou fechar aqui a janela, Oi. fechar aqui a janela, ah, já fechou, é, pronto, cortinados. cortinatos, temos aqui um banquinho, é isto, olha uma caminha, é de cambalhota, é de cambalhota, televisão, informação, temos aqui a cama de casal, e uma cama com o meu filho Kevin, uma mesazinha, e aqui, estou a ver? Aqui deste lado, aqui estou eu. Há umas adventures. Abrimos. Ué, vai lá, isto aqui é uma ilusão. É para isto. Olha para esta categoria. Uh, uh, uh, uh. <risos> Temos aqui guarda-flato. É. Um cabo. E aqui, a casa de banho. A sanita. Aqui papel, higiene, papel. Então, temos aqui. Oh, vamos aqui umas ofertas. Hein? Shampoo. Se é um shampoo de maçã, não é de maçã? Não, o um champô, quis maçã, crias, Chejá de banho, aqui uns shamponetinhos, já é bom, já é bom, já é bom, já é bom, já é bom já. as toalhas, ali estou eu outra vez, aqui temos aqui, chuveiro aqui com um resguardo, proteçãozinha, temos mais ali a ficha elétrica, Até ali as coisas que quisermos, aqui é o quadro elétrico, a porta. Vamos lá, porque temos aqui mais do meu apartamento. para vocês verem. Ok, temos aqui um. Temos aqui um Temos aqui. Temos este aqui. Os utensílios temos aqui estão a ver. agora e aqui atrás, debaixo. É o que temos placa tal microondas telefone para ligar para a sessão microondas para ligar para a sessão aqui as proteções quatro cadeiras sofazinho, é. o que é que acham A ver o apartamento é este aqui Apartamento Pontes Águas Apartamento Ática 21 Até. E o nosso carro está ali daquele lado Vamos lá Isto tem que ser é aqui o Ai meu Deus, é cá não deu lugar disso lá para baixo Não, isto é bem, Acho E É lá, é até pequeno Deve-se o fundo e tudo eu não vejo nada. Eu vejo sim, até é, pequeno coisa, para frente. Não você que é pequeno? Não fechar o portão não. está fechado, já, acho que foi não está? Não. Acho que agora já está a fechar, ainda não está. Não. Não? Não. Na porta do comando não dá? Já está. Tá. Está? Pronto, vai. É tá. para o final de tudo. É o 3. Estás a volta aqui. Isto é tipo o. Para si o mesmo sítio. Eu não, não, não quero andar aqui. Vai, continua para baixo. Vá, continua a dar a volta ali à frente. Volta para a direita. É o lugar 3. Vá. Está continua. Tão não faz mal. Temos o carro passa. Vá, continua a dar a volta. É o lugar 3. 1, e, 3. e como é que pôs ali o carro? E o lugar 3 é, é um que está ali, já quase ocupado. Epá, pá, temos que como é que acaba o carro aí no 3. O carro não acaba ali. Pois o carro não acaba ali. Deixa lá ver. Não. Aí, deixa lá ver. Deixa para é. pôr no outro lado. Eu vou filmando a vossa experiência. Vou dar É não vai dar os dois chaves, não é? Tu é que sabes? Vai, continua. São dois a para cima. E é para lá, por aqui? Sim. Sobe. Tem um número é o número. É o quantos? 213. E... 214. 211. 211. Aí é? é mais ainda. Estamos no 100. É lá ao fundo do é lado direito. Essa é a aldeia. Sabe? Está habituado habituada a Lucília. Enfia, tira, abre. Ai, que frio! Ah, que filma Lucília com as calças na mão. Olha você, assustou-se com o guarda-fato, não? <risos> assustou-se com o guarda-fato. Olha, pronto. Acabou-se. Isto agora é privado. <risos> então, Kevin, o que estás a achar aqui do apartamento? E da tua é. mini cama? Não é essa grande? Queria, mais nada. Vais dormir aqui. O que é que dizes? É fixe. Sim, está bem. É Sim. Sim, está bem, está bom. Para mim está qualquer coisa boa. É preciso dormir, esticar o esqueleto. Está <risos> oh, bem. é demais, <risos> porque é Então, o que é que queres? Se o grande? Se espanhol? Hein? Então, boa vista. Até tens rebaixas a 60%. Tem quem? Rebaixas. Olha, é marisco de Ria, tens ali. Marisco de Ria. Tens televisão, tens uma mesinha, microondas. Tens um frigorífico. um <tos> frigorífico. e tudo. Este talher, este tudo um pouco. Então, o que é que achas é do apartamento? Não pode dizer que é bom. É lá. um apartamento. É um apartamento, pronto. É, é, é, é Tem vista para o mar e tudo, vê lá. Ou para o rio? Não é mar nenhum. Até é para o rio, ali ao fundo. Ah, é, porque vai lá é um, um barco. É coisa, Sim, vai lá para o mar. Que coisa, uma vez? Sim, a parecer para cima, é? Eu vá para Passinos. A Passinos? Estava contente hoje, uma vez Sim. Vai, vai, vai assim. Está ah, ali com a cozinha vermelha lá ao fundo. Bom, espero que tenham gostado aqui do, deste apartamento, o preço, não me recordo já qual foi o preço, não sei se falta 55 euros, está aí no ecrã, que eu coloquei aqui embaixo agora. Bom, espero que gostem aqui deste apartamento, fazer aqui o um Thundernave, obrigado por assistir e continuo a ver aqui, aqui o Amazon Adventures e, e, e as novidades que vão ter sempre, todo, sempre possível. Obrigado por assistir. Beijo a todos. Tenho felizes. Oh, <laughs> oh,